dando até dó. Aqui. Vamos embora. Ué, eu sinto que ela ainda tá aqui. É, cauda fantasma, sei lá. Vai se acostumar. Andar ruim, né? Não esquenta, eu tô aqui. Ou melhor, tá, tanto faz. Não tem água. Tirando isso é igual, pode confiar. Tenta aí. Não, mais barriga. Parece uma lesma cansada. Eu sempre pensa eu te de fazer. Ah, ok, ok. Olha, aponta os pés pra alguma direção, ok? É, isso aí. Ah, ah. Nada mal, cara. Alberto Escórfano Luca Paguro. Piacere. Que você disse. Vamos, vou te mostrar outras paradas. <risos> Você fazer o que eu mandar. Feitiço dele. Fica de olho. Vai ter monstros terrestres em todo lugar. Daniel, ah! Ah! Ah! Ah! não. não! Sai! Ah, desculpa, eu tô, tô nervosa. Não, eu entendo você. Eu também tô de escama em pé. Uau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 Engraçada, né? Algum monstro marinho? Não, mas eu vi uma presa. Ah! Ah! Ah! Ah! Cadê o outro sujinho? Quem mata, Julia? Olha isso! Tá todo molhado! Tito, checa é. isso! Súbito! Ah, entra por hoje. É, concordo. É. Ah, Tito! O motor!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 Viu? Eu disse que Tô ela É um monstro! Vocês ouviram isso? Por aqui! Uh, é nele! Agora! Ah, idiote! Vocês deixaram ele fugir! Pro barco! Vamos matar esse monstro marinho! Beleza, ó... Oh, a gente ainda consegue vencer! Você come, nada... Vai vencer! Luka! Uh, uh,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 Vai, tá, anda! Engole isso, vai! piu Isso não é justo! Ele engoliu! Ele só ah. pode estar aqui em algum lugar! Ah. Desculpa, mãe, desculpa, pai! Eu tenho que fazer isso! Volta aqui agora mesmo! <risos> O quê? Não, Não, não, não, não! Agora não! Tá tudo certo! Justiça. Ah! Ah! Oh. e ma Valeu, gente. Julieta? Papá. Presto. Meio que vendi ela. Luca, você prometeu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 Girolamo, trombeta.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 A gente não precisa de escola, a gente não precisa de ninguém. Você não quer tentar? Luca, jamais vai ser aceito na escola. Será que eu exagerei com ele? Não, você só estava tentando proteger ele. Eu quero ir pra escola. De novo? A gente não vai ser aceito. Não. A gente não tem tempo pra ficar zoando. Ah. Ah, viu? Eu disse que eu ia... Oh.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 Eu tô tão perto! Não sai daí! Alberto! Eu tô subindo! Vocês dois não são bem-vindos! Saiam do meu vilarejo! Alberto! Não, Luca, para! Não sai daí! Não! Cerrelo! E que quem me ensinou? Agora nenhum, vamos! Eu vi eles primeiro!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 Como eu vou saber se você tá bem? Você me tirou da ilha, Luca. Eu tô bem. Vai, Luca! Tchau! Se eles te virem, não vão ter a menor dó. De onde os barcos vêm mesmo? Eles partem do ah. vilarejo. Fica pertinho daqui, filho. Acha que eles vêm aqui pra fazer o quê? a conversa? Não. não, eles vêm querendo matar. Acha que ele ficou com medo de subir lá? Ah? Relaxa, também não sou humano. Você mora por aqui? Aqui embaixo? Não, não, não, não. não. só vim pegar minhas coisas. Ah? O que tá fazendo? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Não, não. Ah! Aí, relaxa. Respira. É incrível, né? O que, que é isso?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 Ou melhor, tá, tanto faz. Não tem água. Tirando isso é igual. Pode confiar. Tenta aí. Não, mais barriga. Parece uma lesma cansada. Eu sempre pensa em eu te fazer. Ah, ok, ok. Olha, aponta os pés pra alguma direção, ok? É, isso aí. Nada mal, cara. Alberto Scórfano. Luca Pagur. Piacere. Que você disse. Vamos, vou te mostrar outras paradas. Você fazer o que eu mandar O dele Fica de olho Vai ter monstros terrestres em todo lugar ah! Ah! Ah! Ah! Ah, Desculpa, eu tô tão nervosa Não, eu entendo você Eu também tô de escama em pé Uau ah! Ah! Ah! Bongiorno! Certo, ragazzi. Se quiserem se inscrever, vão ter que merecer. Julia? E qual eu vou usar? Hã? Não encosta. Eles não vão fugir. Isso não é excursão. Podem começar a trabalhar! H. Palhaçada, né? Algum monstro marinho? Não, mas eu vi uma presa Hércules. Ah. Ah. Ah. Ei, mata, Julia! Olha isso! Tá todo molhado! Tito, uh, checa uh, isso! Súbito! Não por hoje. É, concordo. É. Ah, Tio, O motor! É. Uh. Uh. Tô uh. não Nossa, e aí, gente, será que eu posso? Uh, uh. Oh, desculpem, eu não sei usar as pernas. Oh, então tá. Prende-la! Uh. Uh. Uh. Uh.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 e o número dois, eu não quero vocês nela. Eu falei para parar. Isso, vão. Melhor vocês correrem. Por que quis ali Bravo? Não devia ter feito oh, isso. Já foi. Tá tudo sob controle. Ah. Levantar. Ah. Viu? Eu, ah, ah, ah, ah, ah. eu disse que o ela é ia... monstro! Vocês ouviram isso? Por aqui! Nunca. É não. dinheiro! Bragance! Agora! Ah, idiote! Vocês deixaram ele fugir! Pro barco! Vamos matar esse monstro marinho! Beleza, ó! Oh, a gente ainda consegue vencer!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 Valeu! Não me agradeça! Ah, ah, ah, ah. Para de se liga! <risos> vai, anda! Engole isso, vai! Piu-velote! Isso não é justo! Ele engoliu! Em algum lugar. Ah. Ah. Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Eu tenho que fazer isso. Volta aqui agora mesmo. O quê? Não, não, não, não. Agora não. Está tudo certo.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 o que você disse? Vamos, vou te mostrar outras paradas. Você fazer o que eu mandar Feitiço dele Fica de olho Vai ter monstros terrestres em todo lugar Ah, ah! ah! Não! Um! Sai! ah desculpa, eu tô, tô nervosa Não, eu entendo você Eu também tô de escama em pé Uau ah! Ah!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 Nada né? Algum monstro marinho? Não, mas eu vi uma presa. <risos> Hércules! <risos> <risos>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 Ouviram isso? Por aqui! É dinheiro! Fragate! Agora! Ah, idiote! Vocês deixaram ele fugir! Pro barco! Vamos matar esse monstro marinho! Beleza, ó! A gente ainda consegue vencer! Você come nada! Vai vencer! Luca! que esse o pior lugar para vocês, Torturoso! Não conhecem aqui, não?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 Vai, anda! Engole isso, vai! Piu-velote! Isso não é justo! Ele engoliu! Isso Ele pode estar aqui em algum lugar! Desculpa, mãe! Desculpa, pai! Eu tenho que fazer isso! Volta aqui agora mesmo! O quê? Impossible. Não, não, não, não, não. Agora não. Está tudo certo.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 que você disse. Vamos, vou te mostrar outras paradas. Ah. Ah. Deu certo! Viu? É só você fazer o que eu mandar. Dele. Fica de olho. Vai ter monstros terrestres em todo lugar. Ah! Ah! Ah! Ah! Não! não! Ah, desculpa, eu tô, tô nervosa! Não, não entendo você. Eu também tô de escama em pé. Uau! Ah! Ah! Ah!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 Palhaçada, né? Algum monstro marinho? Não, mas eu vi uma presa. Mércule! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Hum. Cadê outro o outro sujinho? Ei, mata, Julia! Olha isso! Tá todo molhado! Tito, uh, zeca uh, uh, isso! Súbito! Uh, tá por hoje. É, concordo. É? Ah, Ticho! O motor!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 O Você não... não. Não, não, não, não. Agora não. Está tudo certo.